Fala nação! Hoje vai fazer um vídeo aqui no canal falando sobre a seleção brasileira que enfrentará a Gana a partir de amanhã, né? O jogo vai ser de tarde, né? Horário local aqui do nosso da estado. Então, já quero que você se inscreva no canal, deixe o like, ativa a notificação para você não perder nada. Compartilha para galera, muito importante, tá bom? Compartilha para galera, compartilhe mesmo. Então Vamos pro vídeo. Áustria por 2 a 0 pela UEFA Nations League. Mas o time do Brasil no último treino hoje, confirmado pelo Tite, é aquela escalação que a gente já vem falando aqui há alguns dias e algumas experiências serão feitas. Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles, Casemiro, Paquetá, Neymar, Rafinha, Richarlison e Vini Júnior. Gana terá Ophori Amartey Diuku, Salisu, Lantei Parte, Idriss Gaman, Ayô, Kudo. Tem Brasilzinho. Ah, eu tô naquela expectativa, né, João. Já tenho falado isso aqui nos nossos programas, nessa escalação do Tite, nessa formatação dele, fazendo esse teste com o Militão na lateral, é, até para ver esse posicionamento, né, como vai se comportar, né, o Principalmente o Brasil, quando tiver a bola. Defensivamente, ele já faz uma zaga e é muito bem no Real Madrid. É, e vai bem. Agora é com a bola: se ele vai ser aquele lateral que sai mais para o jogo, se ele vem mais por dentro, participa na construção, ou deixa esse corredor, vai ser mais para o Rafinha, mas para a parte ofensiva também, né? É, com Vinícius Júnior, com Rafinha, com Paquetá, com Neymar, com Richardes, com as opções que tem no banco esse time, quando perder a bola, como vai recompor. Tudo isso é para a gente analisar e ver, porque se tiver um bom encaixe, é mais uma opção que o Tite tem, né? de formar um time, é, de ter uma variação diferente, tática, para uma Copa do Mundo, que a gente sabe, né eu tive o privilégio de jogar uma Copa do Mundo, é, você precisa sim ter variações, porque é tiro curto, são sete jogos, e se você já tem isso treinado, já tem isso testado, é, a possibilidade de você fazer numa Copa, hum. e até as, as, dentro de uma Copa acontece, Deus infelizmente, rapinho. contusão, cartão, suspensão. Então, assim, eu estou na expectativa e positiva. Estou muito confiante né, com o trabalho desse, desse grupo e do Tite na seleção brasileira, João. Interessante, hein? Vamos observar amanhã com muita atenção esse jogo. Depois do jogo tem o um linha de passe aqui na ESPN nós vamos chegar também com o ESPN FC 18h45. Expectativa, hein, Pascoal? Ô, João... Você viu como é que tá rápido a saída do meio campo para frente? Interessante, hein, Pascoal. Você viu tá? a velocidade que, que ganha o time do meio campo para frente? Tanto você vê nas imagens, né, que você é, é, vê os jogadores tratando a bola com velocidade, chegando para o companheiro para finalização. Eu acho que esse vai ser o tom da seleção brasileira com essa escalação. O, o, o Tite nem começou assim, né, na seleção brasileira nesse uhum. ciclo, mas ganha essa rapaziada toda nova aí. É esses novos jogadores que dão esse tom diferente para a seleção. E, e vai ser vai ser interessante ver essa formação até numa questão estrutural, ver o um Militão. A gente vem falando, né, da ausência de, de ter laterais direitos assim para além do Danilo, a gente vai ver o um Militão jogando. É, o lateral direito da seleção hoje tem que entender que os dois laterais, na verdade, jogam por dentro, né? Então é é uma característica diferente, tendência do Teles flutuando da esquerda para dentro, para jogar ali junto com com o Casemiro fazendo uma saída do 3-2, que a gente fala, uhum. e aí Paquetá avançando, jogando muito por dentro com o Neymar, é, os dois pontas bem abertos, acho que essa talvez seja a grande coisa que o Tite está preparando para a Copa, né? essa estrutura de que não são os laterais que abrem o campo, né que, que geram a amplitude, são os pontas, ele tem muito essa, essa ideia de colocar os, os dois pontas de ambos os lados, muito para jogar num contra um, eu acho isso muito importante, você ter o Vinícius Júnior de um lado, e o Rafinha de outro, você conseguir mexer nas, nas coberturas do adversário, colocar esses jogadores pra ir para um contra um, pro drible, são jogadores com a capacidade gigante, Neymar flutuando muito, enfim, é, acho que é, o caminho é esse, é testar, é olhar vamos ver como é que o Militão vai jogar como esse lateral por trás, como que vai o Teles ali também, que com bola vai virar um volante, vai virar um, um segundo meio-campista do lado do Casemiro, enfim, eu acho que Testes a gente ficar bem esperto e ver o que, que vai dar nessa nação. Perfeitamente. Jean Ward, você não vai falar da seleção Tudo brasileira, bem. porque o programa está terminando, mas okay. eu quero a sua opinião sobre um assunto que surgiu agora há pouco. O Santos.